E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. E é isso mesmo que vocês viram na descrição do vídeo. Eu fiz essa loucura de gastar todo esse dinheiro num lote de cartazes de cinema. Mas, pessoal, são 98 cartazes originais, eles estavam novinhos. E você sabe, quando se tem uma oportunidade dessas, não pode deixar pra trás, por mais que agora eu esteja lacrado lá, todo afundado nas dívidas. Aí, claro, né, culpa do senhor Marcos Finato, meu colega da TV Pampa Que indicou ao Fábio Santos, que estava vendendo esses cartazes Que inclusive também é meu colega de TV Pampa Que trabalhou em cinema e disse, olha, tem um lote de pôsteres E eu fui lá todo tranquilo, imaginando, ah, deve ser cinco ou seis Pessoal, eram 98 cartazes mas todos novinhos, todos assim, nunca foram usados. Claro que eu quase infartei quando eu vi um que eu vou mostrar pra vocês no final. Então caso vocês não sejam inscritos aqui no canal, clica aqui no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição e me ajude a sair do cheque especial. E claro, curta, compartilhe esse vídeo com os amigos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca, refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta. Unboxing e reviews de filmes e colecionáveis. Ontem nos cinemas. Como o lote tinha 98 posters, eu não vou mostrar para vocês um a um, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Então eu peguei aqueles que eu achei um pouco mais interessantes, mais raros, e vou mostrar para vocês. Claro que o último vai ser a cereja do bolo, que é muito especial. Então vamos começar com esse daqui da Disney, que é encantada. Esse poster, esse filme, veio com duas versões de cartaz de cinema. Ó. Vou mostrar o verso para vocês verem como é de cinema e o estado é impecável mesmo encantada esse é a ilustração com desenho e eles fizeram para esse mesmo filme aí uh, no caso a foto aí seria a própria atriz olha só pessoal que legal esse colorido com bastante tons de azul a massa bem vermelha e o pôster uh, da foto imita muito bem a ilustração um outro que eu tenho aqui que veio junto é o caçador de pipas eu tava de olho nesse cartaz há muito tempo e esse aqui é novinho de cinema o caçador de pipas muito bom filme inclusive se vocês não assistiram eu recomendo o próximo pôster é do todo mundo em pânico 4 esse seria o teaser o que, que seria por ser teaser é, antes das redes sociais eles colocavam cartazes do cinema uh, dizendo às vezes a data ou às vezes breve nos cinemas e não é a arte oficial que é usada na no caso na comercialização do filme ele é distribuído algumas semanas alguns meses alguns meses antes e tem uma arte diferente esse aqui acho que tiveram três ou quatro artes diferentes essa é uma delas do todo mundo em pânico 4 esse outro que eu tenho aqui para vocês, ele é bem interessante. Ele é de cinema. Primeiro eu vou começar com a parte de trás, né? A parte do verso é um papel normal. Né, o cusher é Offset, acho que é Offset ou Cuché normal, e na parte da frente, eles colocaram pessoal, um verniz ele mesmo que, não, que ele não fosse colocado naqueles painéis luminosos uh, com luzes atrás ele realmente já tem um visual muito interessante por causa desse verniz, ó, ele verniz brilhoso que deixa o cartaz com umas cores bem vivas muito bonito que fica esse filme com a Meryl Streep Julie e Julia. Esse outro é. Esse aqui é também eu queria também. O REC. Quem já viu esse filme, eu curti esse filme. Tem muita gente que não gosta daqueles tipos de filme de found footage, né? Aqueles filmes de, de filmagens e cenas encontradas. Esse aqui é o cartaz do Rec. Não parece nada demais, mas pelo, pelo, por eu ter gostado do filme, eu achei interessante também estar incluso no lote o pôster. Que são 98 posters, pessoal. Imagina a quantidade. Olha só esse aqui, tudo em estado impecável. Novinhos, eles não foram é, colados às vezes não tem marcas nenhuma de uso estão enrolados inclusive vieram enrolados esse aqui do 007 também uh, novo perfeito esse aqui da comédia com steven Opa do Steven Martin, é, a Pantera Cor-de-Rosa, que seria né, o remake lá do, do clássico, do, com Peter Sellers, e agora colocaram o Steve Martin, manda muito bem no papel do inspetor Clouseau. E agora, no momento que estamos vivendo, por incrível que pareça, foi coincidência esses posters eu comprei muito antes da quarentena que a gente está vivendo agora. Eu não estou saindo de casa, só estou saindo para fazer compras uma vez por semana e, então todo esse lote foi comprado antes de tudo isso acontecer. Mas por ironia no destino veio o cartaz do filme. Quarentena também, que é esse tipo de found footage, que nem o hack. Também é interessante esse filme, podem nos comentários se vocês gostaram desse filme. Eu achei muito interessante. Outro também, que é um dos meus preferidos de terror, é o Alberg. Esse é da parte 2. Olha, pessoal, de novo, de cinema, frente e verso, novinhos, perfeitos, do Alberg. Dois Muito bom o filme, para quem gosta de sangue né Outro que é muito interessante A arte Eu acho muito legal esses dos filmes do Spirit Olha só que legal pessoal Essa arte, olha essas fotos Esses trabalhos em tons vermelhos E pretos, muito legal essa arte Muito interessante Algumas partes ressaltadas o Vermelho, outras em preto e branco Como Manda o figurino do filme Outro também de cartaz teaser ou seja aqueles cartazes antes do filme estrear foi de jogos mortais no caso esse é jogos mortais 5 também está indicação breve nos cinemas que eles não tinham a data definida e como eu falei eles ficavam semanas ou meses antes deles divulgarem o pôster oficial o cartaz oficial com uma arte cheia de créditos outra que eu achei muito interessante é esse aqui, pessoal. Olha só que lindas essas cores. Olha esses tons de azul. Não sei se na câmera vai pegar. Mas aqui ao vivo e a cores dele é muito bonito. Esse aqui do Wolverine. A impressão é perfeita. Os tons, os detalhes aqui no azul que tem umas texturas aqui muito bonitas. Esse cartaz ficou muito legal. Um preto bem vivo. Os tons de preto brilhantes. Falando em todo mundo em Pânico 4. tava tá aleatório. Esse seria... Uma segunda arte de Todo Mundo em Pânico 4, que seria o teaser, mais um teaser com uma outra imagem fazendo referência aos outros filmes de terror, que é as sátiras que eles fazem nesses filmes. E tá aqui mais um do Todo Mundo em Pânico 4, que tava aqui breve nos cinemas, foi lançado pela Miramax. Outro que eu tenho também na minha coleção de Indiana Jones, seria Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Eu particularmente achei esse aqui um pouco mais fraco, porque eu gosto dos mais antigos da série. Mas nada em pé, eu já tenho também na minha coleção, também vi, mas como eu te falei, como eu falei para vocês, é até curto, mas eu prefiro mais os antigos. E esse aqui, olha só que legal de cinema olha só coloridaço o trabalho de arte que eles fazem para imitar uma ilustração é uma marca registrada nos filmes do Indiana Jones então todos os cartazes que vocês verem desses filmes eles fazem as fotos parecer ilustrações e desenhos e eles mantiveram esse padrão nesse último filme e também nesse último cartaz outro cartaz é muito raro é bem raro esse daqui ele é todo ele é um papel especial pessoal ele tem impressão num lado só mas ele parece uma placa ele é mais tem uma espessura uma gramatura maior que a dos outros e ele é totalmente invernizado ele é muito brilhoso se vocês vissem isso aqui ao vivo as cores realmente saltam dos olhos porque esse verniz realmente realça as cores e a parte de trás também teve a aplicação desse verniz então ele ele tá todo escrito em inglês eles, eles mantiveram as, mantiveram as artes em inglês mas colocaram não tá escrito em português só o título em inglês mas é, esse verniz deu uma vida pro filme que pro, pro cartaz no caso que Ficou muito interessante, inclusive eu tenho dois, quem sabe aí se a gente conseguir um número legal de inscritos, eu abra um sorteio desses cartazes que vieram alguns repetidos desses 98 cartazes. Me parece que vieram quatro ou cinco repetidos, eu estou pensando em sortear com vocês. Caso vocês me ajudarem a dar aquela curtidinha aqui no canal, se vocês não são inscritos, não, passe, não precisa nem pausar o vídeo, é só subir um pouquinho a tela, clica aqui no botãozinho na sua direita, faça a sua inscrição, dá aquela curtidinha cinematográfica, siga ontem no cinema das redes sociais e tudo aquilo. Aqui, esse próximo pôster aqui, diferente do outro, esse tem uma textura mais acetinada, ele também tem impressão frente e verso, mas o papel uh, que foi impresso nesse filme, lembra o papel reciclado, aquele papel feito para... É aquele papel mais ecológico que eles dizem, que inclusive é mais caro que o papel tradicional. E como tem tudo a ver com o filme, A Última Hora, eles fizeram também a arte do pôster dessa forma. Como se fosse salvando o planeta e não usando esses cartazes aqui que eu mostrei para vocês. Esse daqui é uma outra versão do Across the Universe, que também, por incrível que pareça, na frente ele tem essa característica acetinada mas é um papel com uma espessura maior. E aqui também vocês podem ver pelo reflexo da luz, ele é laminado e ele é mais acartonado do que o outro. Mas olha só, pessoal, que legal essa arte conceitual para esse cartaz aqui do Across the Universe. Esse aqui também está tá, tá tudo escrito em português também, é cartaz aqui do Brasil. Muito interessante essa arte que eles fizeram, parabéns! O próximo é da saga... Piratas do Caribe, para quem ama o Jack Sparrow, tá aqui o cartaz No Fim do Mundo. Da parte no Fim do Mundo, ele é bem simples, ele é bonito por ele ser simples, inclusive que tem o Johnny Depp como Jack Sparrow em ênfase aqui no cartaz, está bem destacado. E o resto é mais branco e cinza, tem fumaça aqui, muito legal vendo ao vivo. Esse outro aqui é uma série com três cartazes. O primeiro deles, do Reino Proibido, é um personagem, o guerreiro. No caso, cada personagem ganhou seu cartaz separadamente. Nesse aqui, com bastante tons de azul, temos o guerreiro. Foi lançado pela Imagem Filmes. Olha só, pessoal, que legal esses tons de azul nesse cartaz. O segundo, person... o segundo cartaz desse mesmo filme seria a órfã aqui do do filme o guerreiro o reino proibido agora um pouco mais de roxo né também bonita a arte também frente e verso impressão frente e verso e o terceiro e último cartaz desse filme uh... <coughs> é mais o verde aqui o tom predominante aqui o último guerreiro também não vi esse filme se vocês viram gostaram coloque aqui embaixo nos comentários esse filme realmente não conheço não vi no cinema outro filme é um filme nacional e o cartaz é bem simples mas pelo valor do filme já que foi muito aclamado uh, aqui ó o um ensaio sobre a cegueira ele na verdade não é um filme nacional mas foi dirigido por um diretor nacional. E temos Gael Garcia Bernal, Alice Braga, Danny Glover, Mark Ruffalo, Julianne Moore, e do diretor de Cidade de Deus, Jardineiro Fiel. né? Esse cartaz, que até o filme foi premiado, do diretor Fernando Meirelles. Ensaio sobre a cegueira. Também tem o um livro. Me parece que esse tem uma versão da capa desse livro. E agora eu vou pular um pouquinho e vou mostrar para vocês aonde eu coloco esses cartazes. Uh, no caso são 98 cartazes que eu comprei desse lote, mas eu já tenho uns outros cartazes na minha coleção. Então vamos lá e eu vou mostrar para vocês onde eles estão todos juntos, todos bonitinhos, guardadinhos. Então essa seria a cama box de solteiro e aqui eu coloco os cartazes. Como vocês podem ver, já tem alguns aqui. Vou tentar passar rapidamente aqui para vocês ver se dá para pegar alguma coisa dos cartazes aqui que eu tenho olha só eles são todos ali de cinema tem high school tem aqui do arquivo x também né Alguns estão virados que eu coloquei de acordo com a posição uh, contrária ao, ao enrolamento, que eles vieram todos ali enrolados, conforme vocês viram ali na miniatura com o carrinho de compras aqui de, do, do prédio que eu trouxe da garagem, aqueles montes de rolos cheios de cartazes. E aqui eu vou passar para vocês, mais ou menos, para vocês verem um pedacinho desse lote aqui que chegou, que eu comprei ali do nosso, do meu colega, Fábio Santos indicados aí pelo Marcos Finato. olha só a loucura, tem bastante filme conhecido aqui tem Marley e eu tem Noivas em Fugas, temos Vagas tem, tem do Lionesson, Busca Implacável tem Wall-E tem também Anjos e Demônios, olha só wall ali, Anjos e Demônios Veio também esse daqui, que não dá para ver o filme. Uh, enfim, tem aqui do filme do Daniel, aqui o Menino da Porteira, né? Que é o remake com o cantor Daniel. Aqui tem mais outro de ação, mil antes de Cristo. Enfim, vieram vários aqui. Não tem como mostrar todos, porque senão ficaria... Tem quebrando a banca. Ou seja, todos esses aqui novinhos... Uma pilha de pôsteres aqui, que eu guardo eles, esse aqui também do filme nacional, meu nome não é Johnny aqui, ele veio, estão todos novinhos, pessoal, nenhuma marca de Turex. E aqui eu guardo todos os meus cartazes, uh, no caso, os cartazes que não estão dobrados. Todos os cartazes que, estão, que eu comprei enrolados ou que eu comprei novos assim, até os de locadora, eu deixo eles aqui para não amassar. Tem Cemitério Maldito, Remake, Massacre da Serra Elétrica 3D, Arraste Pro Inferno, todos aqui, inclusive aqueles que eu mostrei para vocês vão voltar aqui para o lugar. Voltando aqui para a coleção, esse cartaz que eu vou mostrar para vocês, ele não veio nesse lote de 98 cartazes, mas eu comprei separado, então praticamente foi no mesmo tempo, era antes da quarentena. E finalmente eu consegui o cartaz de cinema do filme Coringa, com a versão meia-fácil, olha só, aqui a parte de trás, espelhado direitinho, do filme Coringa, o filme premiado lá do Oscar, com Joaquin Phoenix e como eu prometi para vocês, a cereja do bolo da coleção, pessoal, esse cartaz é bem difícil de ser encontrado eu já tive muito tempo atrás esse cartaz na minha coleção, eu emoldurei vendi essa moldura, porque ele foi colado com vidro e tudo, me arrependi bastante, e nesse lote de 98 reais vendido pelo meu colega Fábio Santos consegui ele de volta que é esse aqui do Matrix, esse aqui é o cartaz teaser. Claro que acho que não vai dar para ver aqui na câmera, pessoal, mas eu vou para vocês vocês já devem conhecer a particularidade desse cartaz ele é um pôster ele é um pôster impresso só de um lado como vocês podem ver mas ele é, é esse tipo de impressão de papel é holofólio se eu não me engano é um papel que parece que ele é em 3d ele não é reticular mas ele tem uma é, uma espécie de reflexão ele reflete ele reflete cores assim e as ficam parece que em alto relevo claro, eu acho que na câmera não vai pegar eu vou mostrar aqui o zoom para vocês vou tentar pegar aqui o zoom eu não sei se vocês conseguem ver que ele tem aquelas parece que tem uma um efeito de brilho em, e vendo ao vivo ele parece que é em 3D parece que ele tem várias camadas e agora novamente ele na totalidade ele é um pouco maior do que os outros ele tem a data aqui Matrix que seria o segundo filme né em 2003 e tá aqui o cartaz que foi realmente, ele é bem difícil de encontrar. Vou virar aqui de cabeça para baixo para vocês verem a parte de baixo aqui. Virar mais aqui para cima, a parte de baixo com o nome dele. Do... Ele tava enrolado e eu deixo eles como vo... como vocês viram ali, eu deixo eles todos abertos. Pelo menos esses que não tem marcas de dobras, eu deixo abertos. Então é isso, pessoal. Então pessoal, o que vocês acharam dessa loucura? Coloque aqui embaixo nos comentários se vocês fariam o mesmo. E não se esqueça de caso você não seja inscrito aqui no canal, clique no botãozinho à sua direita, não precisa nem parar o vídeo só dá aquela subida na tela clica no botãozinho à direita, faça a sua inscrição para ficar por dentro de tudo que está vindo aqui no canal siga ontem nos cinemas as redes sociais e se der um tempinho dá uma olhada aqui à sua direita que tem bastante coisa legal. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!